Ai, é isso mesmo que eu vou pegar! Olha aqui, Maranja, é, é uma palavra proibida aqui em Braga! Não, Não é bem é uma palavra proibida, mas em certas horas pode-se tornar perigoso. E perto do estádio? Tamanho. Vai entrar essa de braga! Neste guerreiro que qualquer um seduz vivo com toda a vaidade O nosso lindo bom Jesus Patrimônio material da humanidade Aqui sinto uma vontade Que ninguém o pode negar Uma linda vista para a cidade E ar puro para respirar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 Meu amor, vira não chegas mais tarde que o nosso tempo Há ah, gente que não entende do nosso tempo o momento Há ah, gente que não entende do nosso tempo o momento todo o meu talento, que a mal também se comporta que a mal também se comporta se chegar fora do tempo. mais belos, que também temos cá gente modesta, que veio das terras de Barcelos, veio das terras de Barcelos, é um ponto fundamental, viva a cidade de Braga, o nosso país por do cantinho, e vai assim então terminar, a experiência da volta ao Minho.